Oi, gente, tudo bem? Feliz quarta? Não, terça? que tem hoje? Terça-feira. Feliz terça-feira. Vamos passear Pongo. O Pongo tá precisando ir passear lá fora. E eu estou com preguiça de tirar minha calça de ficar em casa. Eu vou simplesmente colocar uma outra calça por cima. Olha só gente, a neve tá indo toda embora já de novo Choveu um monte Olha que legal que os nossos vizinhos fizeram Espera e Pongo Eles fizeram um iglu eles juntaram um monte de neve assim, do, do jardim inteiro E fizeram um iglu, só que ele também já tá derretendo agora Há umas duas semanas mais ou menos Duas ou três já, não sei o irmão do Dani veio visitar a gente e a minha cunhada, né? O Thiago e a Dani e... <risos> gente, eu tava editando o vídeo agora e me matando de rir sozinha, relembrando os momentos com eles, a gente deu muita risada com eles então, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como foi os primeiros dias com eles aqui e eu espero que vocês curtam dá oi pra câmera você veio buscar o titia, titia? Sim! <risos> e faz quanto tempo que você não vê o seu irmão? Eu não vejo ele fazem 5 anos 5 anos Pergunta do dia, quantos anos ou quanto tempo você ficou o máximo de tempo sem ver alguém da sua família? Próximo, assim né? Pai, mãe ou irmão? Para... Vídeo. Vídeo. Ah, vídeo. De churras. Churras. De De youtube. De youtube. De youtube. português sim também Perdeu não, não o drama? <risos> posso filmar você? Eu um pouquinho. Posso? Yeah, posso? Por que não? 18 Brasil. De Brasil? Sou... Ah. Looks official. Seguite este canal, este Chanel. Como se diz? Seguítelo. Como se diz? Seguítelo. Follow -me. Ah, sí. Follow me. Follow me. Entenda, não? <risos> follow, é bom. Sim. I'm not afraid of A gente tá parado no trânsito, entrando, tentando entrar em Zurique. Então a gente resolveu. Todo mundo concordou que seria uma boa ideia jogar um jogo. A gente tá andando. Yeah! Paramos de novo. Tá. O nome do jogo é o que você prefere? Calma. Você prefere ficar sem coxinha pelo resto da vida ou ficar. <risos> Leia. Leia. Leia! Leia! Carol! Eu não posso! A gente não isso! Ou sem pastel! Ficar com coceira pelo resto da ah, vida não. ou ficar grudento pelo resto da vida? Não, coceira é do... aí não, não. Ah, eu compro coceira. Não. Eu odeio ficar grudento. Eu eu ficar é grudento. Coceira. Com coceira não, não, não é de Deus, é. Por isso que eu não gosto <risos> Grudento também não. Mas imagina se tem todos os coceiros assim, ó, <risos> tipo coceira, coceira, tipo público. Não. Você você prefere ter coceira na uhum. da sua vida? Em tudo. Sim, porque você é coceira. Não, não diz que é em tudo. Pode ser só aqui, ó, no uhum. da orelha. Ó, aqui, no lóbulo uhum. da orelha. Coceirinha. Uhum. <risos> você... você... você... Ter pernas do tamanho dos seus dedos, ou ter dedos do tamanho das suas pernas. Dedo da mão ou dedo do pé? É. é. Acho, que é... acho que é da mão. Eu, Eu acho prefiro só... ter os dedos no tamanho do pé. Não. Prefiro ter pernas não. <risos> você ia ter... Ah, 12 pernas. Você ia andar... Tá, mãe? Que nem uma roda. Eu ia tipo, andar com você ia andar com as mãos. Você ia dar, andar jogando estrelinhas, assim. Porque Mas, seriam muitas pernas. Se minhas pernas fossem também tamanho do meu dedo, eu ia ser um cotoco. Fosse... Então, por isso que é melhor o dedo do tamanho da perna. <risos> que raiva Escovar. desse trânsito. Pô, a gente podia direto pra casa da tia, eu acho. <risos> Legal, a Paulinha. A gente deixou melhor chegar às seis e, e meia. Escovar os dentes com a escova de um estranho pelo resto da vida ou tomar um copo de saliva de cachorro só uma vez hum. Ah, é a saliva do cachorro É, eu também Só se fosse do pombo. É. Ai, de qualquer cachorro Ui, mas saliva, como é que você vai engolir saliva de algum Comer cocô com gosto de chocolate ou comer chocolate com gosto de cocô é. Chocolate é. com Come gosto coco. de cocô Chocolate com gosto de cocô, porque daí o é um aroma que eles adicionam Tipo a balinha do Harry Potter lá Use, né? Cocô vem todas as bactérias Vai ter um gostinho bom e vai ser nojento Vai ser nojento, vai ser cocô Eu prefiro comer o chocolate hoje. Mas de pensa no cocô, Dani Eu pensei Mas eu vou saber, não, beleza? É chocolate Mas você vai vomitar okay. <risos> Mas não vai ficar doente, pelo menos <risos> é. uhum. A gente tá Uma hora e vinte já Nesse trânsito Você prefere saber Quando vai morrer ou saber Como vai morrer? Ai, como? Como? Quando? Imagina Será? Se você Será? Tá e se você, tipo, você, por exemplo, sabe que vai morrer no trânsito. Toda vez que você sair de carro, você vai, vai tipo, achar é saber que saber quando morrer. você vai morrer, você tipo, ai, ah, vou morrer daqui 3 anos. Imagina eu prefiro saber vai. quando, eu faço Mas, tudo aí, é que eu é quero Mas aí você aproveita, é, você é, aproveita é tá é pra fazer tudo que você, você quer ai, antes Quanto? Eu ia pular de paraquedas sem paraquedas. Você, você, vai pular? Pular. você sabe que não vai morrer? Não vai morrer você vai Isso vai ficar tetraplégico no hospital esperando o dia é. de morrer. Daí. Não, depois alguém pula assim sabe, uhum. me, me, uhum. me, que é uhum. me Isso não fazia parte da família. Não toda. vai pegar um dragão, uhum. entendeu? Uhum. Gente, acabou as perguntas, mas acabou o trânsito. O que você prefere? Fazer um piercing no Milo? ou ou ela nem tem ombro ainda mas vai falar isso. super sexy imagine eu no trabalho com a camisa branca bolinha assim, mas tem aquele que é só bolinha de cada lado poder uh -huh. hum, é atravessar é de um até o outro assim, né? Por puxar pra perto é. Assim, é, é, é, é, é, é, é. olha sucesso olha Ô O peito, ó. Nove ó. Ué. Ter 20 filhos durante a sua vida ou não, não poder conceber. <risos> ter 20 filhos durante toda a sua vida ou não poder conceber ou adotar nunca. Ah, não, mas daí filhos. eu não sabia de outra opção, né? É eu ter 20 filhos. É. Poxa. Nossa. Nossa, ainda mais se for tipo de 10 e de... não, de 10 meses também não ah, porque 20? De 10 e 10 anos. De quantos <risos> anos. A Dani a mulher mais velha da história. <risos> Beleza, tem que ser um por ano. Tem que ser um por ano. Um é, um por tem ano. Tem que ser um por ano, pra você ter, assim... Eu de... acho que... Porque depois é, do dá. quinto, você não tem nem mais dor de porta. É só... É, não, é. mas eu, não, eu acho que nem dá. 20, não tem como. Acho que não, não, não. Né? A mulher ah, morre bem. antes de alguma coisa. Será? Será? Será quantos? Não dá, Quantas gente? será que é a maior família do tipo a mulher que tem? Mais, teve mais de filhos, filhos naturais, assim, que é. nasceu. Quanto? 24. Quanto? Vocês não vão acreditar. É, 62. Qual? Oh. 69. Filhos Mentira Naturais? Sim Ela teve 16 gêmeos, 7 trigêmeos e 4 quadrigêmeos Aonde conhece? Nossa, me Nossa é. mãe Você não sabe nem né? não tem nem nome no mundo pra dar Meu pra você ser Número 1, 2, 3, 4 É, o número 1 um dele Gente... Chegamos em Zurique, a gente tem talvez 10 minutos pra andar aqui rapidinho, só ver a árvore cantante O Dani foi tentar deixar o carro em algum lugar, mas tá um, foi um estresse A gente levou duas horas pra entrar aqui e, e agora a gente já tem que ir pro próximo compromisso A gente falou umas 5 mil vezes, eu odeio o Zurique, eu odeio o Zurique, eu odeio o Zurique Agora vendo essas luzinhas e tipo, ai eu amo o Zurique Não, mas é, a gente odeia para Zurich Zurique de carro, porque aquele trecho é muito ruim Mas não é sempre assim? Quase Mas vale a pena, né? Olha que lindo não, é